Martins Boa noite Boa noite <risos> Vejo aqui Esses pequenos Sente-se bem agora Não, estou me sentir mal Não sei porque estou no hospital Estou aqui Não é? Porque a pessoa que se sente mal Fica aqui a falar à toa Está vendo? É hábito Não, é, é só para criar um certo clima Vai criar clima na tua casa pai. Aqui é para trabalhar Pergunta rápido eu Tenho permissão <risos> Bom é... Tim Martins, essa sua rabugice herdou da sua mãe? Não, é herdei da tua. Eu te faço assim, eu coisa da mãe dos outros, tá vendo? O teu filho, é da coisa do vizinho. Não é? Não tá vendo que eu saí da tua mãe? Não sou parecido com a tua mãe? Não, não é. Até tchau. Gente é burra, rapaz. Normalmente é assim, você já viu o pessoal dar coisa da mãe do outro, não é? <risos> é isso é é. da tua mãe. Tim Martins... Há quanto tempo é rabugento? Não é da tua conta não, não é da minha conta Eu estou apresentando um programa Apresenta, quero... o programa é meu Não, não, não <risos> é, Tim Martins Tim Martins <risos> é, Para virar é, Tim Martins, continuando no nosso. É, bela entrevista. É, segundo aqui os nossos cálculos, segundo as nossas informações, o Tim Martins é o homem que tem muitas mulheres. É mal? É não. mal é ter muita mulher? Não, não. Você não. que me deu dinheiro para ter mulher? Não, não, não sou Então, a televisão que me deu? Não, não. O programa não. que me deu? Não, não. Então, eu vou perguntar para quê? É teu? A mulher são tuas? Não, é só para saber. Você como... que conquistou? Não, não. É, Tio Martins. Era só para saber como é que o Tim Martins anda nessa. Eu ando a pé. Bom, nessa ordem de ideia, quantas mulheres o Tim Martins já teve? O suficiente para não querer ter mágica, tá vendo? Já tive, moé. Tim Martins, estás aqui mortinho? Nada, estou na janela aberta, minha tia. Não está a ver, Sérgio Rodrigues. <risos> e essa Marlene, está muito mal maquiada, faz Exageraram muito, mãe. Gente burra, pá. Martins martígio estás aqui? Hein? isso é pergunta? e é que? isso é pergunta? Me é que? Eh? <risos> pai, é pergunta isso eh, eh, pf, gente é burra pá. você já é feia, fica embora essa esperta mãe vai lá descansar feia em é outro sítio pá. saíste daqui até aqui não me é viste, não é? gente é burra pá. E Martins, estás aqui? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um sexo que há. Eu sou a de e é com muita sensualidade que vos vou falar hoje. Hoje vamos falar de um tema bastante bastante pertinente, coisa esta que poucos de nós sabemos. Então temos aqui um especialista para nos ajudar a esclarecer. Mas como sempre, vou dar um bem-vindo aos meus amigos da faculdade de dúvidas e emoções do Lando Lá, tudo bem? E o nosso, dizem, o nosso grande especialista para muitos que estão lá em casa, para mim não, mas pronto, cada um tem os seus gostos. O professor doutor Martins é o que vai connosco falar então sobre.. Vou o que falar é. se eu quiser. Se eu quiser, doutor, porque se eu não quiser, não falo. Doutora, estou a apresentar o programa, faz favor. Apresenta. Depois Depois é, sobre o que é o sexo ocasional. E agora, doutor, o que é o sexo ocasional? Muito bem. O sexo ocasional, hein? não é? É ocasional, não é? essa é foi o que eu perguntei. Ocasional. Ah, ocasional, sim. É um sexo praticado por pessoas de ocasião. Mas existem pessoas de ocasião. Sim, você é uma pessoa de ocasião. Aí ah, o doutor é o quê? É? O doutor é o quê? Eu sou uma pessoa renovável. Está a Renovável. <risos> o doutor fala de pessoas, começou a falar de objetos. Doutor, o que eu quero saber o sexo ocasional, verdadeiramente. Verdadeiramente, o sexo ocasional é aquele praticado por pessoas na ocasião. Pessoas na terceira idade, pessoas como tu, que já tem longo ano de estrada. Você acha que você não é da primeira via? Não, e é. o senhor? Teu motor já foi aberto? O O doutor, doutor, doutor está É falado. uma peça da ocasião. motor se, é. se o doutor continuar falando vamos entender. O doutor está a falar de carros ou oh, de... Como é que ele, ele continuar Nós a falar de sexo ocasional. E as pessoas não têm motores, doutor. Mas são de ocasião. Mas como? Bem, tem entender. São bem de ocasião. Uma pessoa que tem cinco filhos, uhum. não é? Não é uma primeira via. Aquela é uma pessoa de ocasião. Tanto mais que o sexo vai estar naquele momento. É um sexo ocasional. Ah, então, um sexo ocasional... É praticado é, por pessoas que já tiveram filhos ou que têm que, que, pessoas que, que andam à toa. Que andam é à toa. Você não doutor, é, doutor estamos em direito e eu lhe respeito. Faz está bem, está bem. Mas o doutor estava a ir bem na, na, na questão de, de, de pessoas, é. exatamente. É isso que eu estou a te dizer, que você, você é uma pessoa de ocasião, está a entender? Qualquer tipo de relação contigo é ocasionar. Mas porquê, doutor? doutor? Doutor, conheço meu, a minha vida pessoal. Nem quero conhecer, Deus me livre. Vamos então dar uma volta, passar o nosso falator, a ver se as coisas aqui nos estúdios amenizem-se mais um bocadinho. Vamos então ver a opinião que têm os telespectadores. É, jovem, desculpa, boa tarde, Jovem. Boa tarde, sim. Desculpa, pode falar um pouco acerca do sexo ocasional? Ah, sexo ocasional. É. O sexo ocasional é... Ah, ai, ai, ia. Sexo ocasional é... Ele... Quê? Nada mais, nada menos. É, aquelas... Aqueles encontros que nós estamos assim, tipo, na praia. Sexo ocasional. Estava a falar o quê? Que sexo acaba? É, é aquele que se faz, porque em Angola agora está a entrar muito caro de ocasião, tá vendo? Então, os papoitos estão trair e tal, eles gostam de... E nesse carro de ocasião, então, o sexo que se faz dentro do carro de ocasião é aquilo que nós podemos considerar sexo de ocasião, ocasional. Ué, ué, ué, vai lá que o sexo acaba. Vamos já fazer uso constante, porque amanhã vai acabar. E rapaz, você viu com cara de ator pornográfico ou o Desde o eu um micate, e você vem me perguntar sexo ocasional. Que falaram que eu faço filme pornográfico. Ou você se viu na revista, viu bem a cara da pessoa que você leu. Não, não, não. O sexo ocasional é o quê? Tu pegas, estás numa discoteca ou numa, num sítio qualquer, conheces a dama agora e sair dali mesmo naquele dia pimba, meu. Não, ah, mas o sexo ocasional eu acho que não é isso que estás a falar. Não, porque se você vê, faz sentido. O carro de ocasião faz sexo lá dentro, fica ocasionado, porque não tem mais outra definição. Se te falar outra definição é mentira, é mesmo só essa. Vai acabar, vamos gastar! Nós, uh, meu senhor, nós não estamos a dizer que o sexo vai acabar, nós estamos a perguntar, queria saber se senhor, uh, o sexo ocasional. é o então, sexo ocasional, coisa de ocasião, nem aquilo que acaba rápido. Vamos chegar às 30 horas e vamos fazer mais. Vamos acabar, vamos acabar! Não, não é essa a questão, senhor, só gostaríamos de saber, se está você me encontra aqui, eu estou comprando um bolinho, não se meti com ninguém. vai me falar de sexo. já praticaste sexo ocasional? Não, não, não, não. não. Eu nunca tive, nunca tive essa sensação tá não sei, nunca pratiquei. Isso mesmo é coisa que se faz no outro mesmo, assim é bom. Ah. Depois do país da tá mulher, assim, eu estou comprando bonitos, isso mesmo é essa pergunta que se faz no outro. Não, ah. ah, mas não, não precisava o senhor... Seus... Não, não, Até eu ver a mulher. Tá, tá, bem, você desculpa, desculpa, mozé, pedimos as nossas sinceras desculpas. Fica pra Desculpa, desculpa senhora, vai desculpar, não. Fica pra Me deixo da é o sexo, é o sexo! Mas vai, desculpa. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, não moro aqui, eu cheguei hoje, viu? Isso, não! Vou ver, não pagar bolinho, viu? Não tem de eu te faço ofende. me seguindo?